Paz do Senhor a todos que nos acompanham neste vídeo, eu saúdo meu irmão, saúdo a minha irmã com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, neste dia de Páscoa, domingo de Páscoa, né, que tudo, tudo corra bem e da melhor forma em sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, trago hoje um outro tema, é... A realidade, temos como tema o título, é a realidade mais profunda da doença é uma ideia e uma crença. Ou seja, uma ideia e uma crença naquela ideia é que torna real uma situação na vida da pessoa, quer seja um bem-estar ou até o contrário, uma doença. No livro de Provérbios, no capítulo 23, do versículo 7, na Almeida revisada, corrigida, na versão Almeida, revisada, corrigida, diz assim a palavra do Senhor, porque como imaginou, na sua alma, assim é. Ou seja, como a pessoa imagina na sua alma, como a pessoa pensa no seu próprio coração, ele manifesta uh, aquele pensamento, ele se torna aquele pensamento. Ou seja, aquele pensamento ganha vida e ganha Corpo. É o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 23, no versículo 7. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo, o apóstolo Paulo, eh, deixa aqui uma dica muito importante para nós que estamos em Cristo. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, é, pensem nessas coisas. Nós aqui entendemos então, diz que nós temos que pensar nas coisas positivas, que, é, que têm tem virtude, coisas que... que que é digno de louvor, é, tudo que for amável, tudo que for bom, né, tudo que transmite uma boa energia para ti, pense nisso, porque o contrário também acontece. Por que, é que nós somos aconselhados aqui, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a pensarmos dessa forma? Porque o pensamento, ele se transforma nós o, pensa, o, o nosso pensamento, fazem com que a gente, se, a gente se torne aquilo que pensamos. Então, pense saúde, meu irmão, pense vida longa, pense liberdade, pense alegria, pense amor, pense nas coisas boas é, dessa vida que Deus te deu, meu irmão. Não perca tempo com rancor, com ódio, com falta de perdão, com pensamentos negativos ou focados nas crises e situações que o mundo vivencia. Porque isso não te vai fazer bem, meu irmão. É De acordo com a palavra de Deus, o nosso Pai nos criou e nos deu o manual da vida para nós seguirmos. Vamos seguir o que... Aquele que nos criou, que é Deus, nos ensina a seguirmos e vivermos. Pense nas coisas boas dessa vida, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Resumindo, ideias, como já mostramos, são concepções, meu irmão, ou a união de pensamento e sentimento no plano intermediário do nosso ser. Por, por uma ideia... Ou seja, uma ideia, nós entendemos uma ideia é, como um modo de pensar intelectualmente falso ou até errôneo No sentido, tipo, quando nós pensamos, é, temos uma ideia, morme, uma, uma ideia mórbida, uma ideia falsa de quem nós somos, uma ideia falsa daquilo que você está a sentir. Não pense... É, Desta forma, meu irmão, não, não siga pelo que você está a sentir. Não siga o teu pensamento pelo que você já está a ver nas circunstâncias em frente de ti. Mas siga naquilo, ou siga aquilo que Deus, na sua palavra, Ele te promete. Ele diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que pelas feridas de Jesus, Ele já te curou. Uh, vá, vá por ali, meu irmão, e o teu corpo vai manifestar isso que você Crê, que você acredita da promessa de Deus para a sua vida. Não, não siga aquilo que o mundo tenta te mostrar. O mundo tenta te mostrar como um derrotado, como um miserável, como alguém que não vai dar certo nessa vida e que é mais um no meio da multidão. Não vá por, aqui, por ali. Ainda que as circunstâncias eh, se mostrem evidentes, mas isso não quer dizer que é a verdade da sua vida. A verdade absoluta é a palavra de Deus para a sua vida, e não aquilo que os teus olhos veem, ou que o teu corpo sente, ou que você já está a viver, isso não é verdade, é uma ilusão criada no seu corpo ou em frente dos teus olhos para tentar te enganar, meu irmão e minha irmã. Esta é uma história interna da, da, da gênese de todas as doenças, todas as coisas materiais do universo que existem nesse mundo, incluindo as chamadas doenças físicas, existem nas pessoas como uma ideia primeiro sem a qual sem a qual existe e não pode existir também pois a ideia de uma coisa e, e a própria coisa não são duas entidades separadas e distintas capazes de capazes de uma existência independente uma da outra mas juntas constituem uma unidade inseparável e indivisível remova a ideia de uma coisa, como uma cadeira, como por exemplo, ou uma mesa, com uma moeda, como por exemplo Ou de algo chamado como uma doença, um sintoma no corpo, como é frequentemente feito no estado magnético E... Por uma lei da necessidade a coisa, o objeto que você remover vai desaparecer. É tipo algo que tu colocas em frente de um espelho. Ela, é, o espelho vai refletir a imagem daquela, daquele objeto. Se tu removeres o objeto de frente ou de frente do, do espelho... Uh, o, o, a sombra ou a imagem refletida no espelho daquele objeto também desaparece. Então, remova da tua mente a ideia de que você é doente. Remova da, tua, da sua mente a ideia de que você é pobre, de que você é miserável. Remova isso. E você vai ver que aquilo que você algum tempo sentia, vai deixar de sentir. Por quê? Porque tu removeste o objeto e a sombra, que é o sintoma daquilo. Uh, ela também vai desaparecer, vai acompanhar o objeto que você removeu. Remova tudo aquilo que você foca, que você tem focado, como por exemplo, miséria, dores, sofrimento, desfavores, situações contrárias na sua vida. Remova isso, coloque pensamentos bons, positivos, abençoados, cheios de amor, então isso é o que vai refletir na sua vida de algum tempo, isso não acontece de um dia para o outro, é um exercício, é um processo, meu irmão, faça isso em nome de Jesus Cristo, isso vai lhe ajudar muito, vai transformar muito a sua vida, uh, deixa eu ler só mais aqui uma coisa, ou seja, quando a substância ou a tal ideia Ou a tal imagem mental Que você tinha de ser uma pessoa Desfavorecida For removida O fenômeno ou a aparência Ou a sombra da tal ideia Ou da tal imagem mental Vão com ela Vão desaparecer também Vão ser removidas As propriedades ou as qualidades sensíveis De todo o objeto da natureza né? ela, ela, ela vai desaparecer Quando você remover Este Pensamento negativo contra a sua pessoa, contra a pessoa que você conhece, ou contra muitas das vezes, tu carregas uma imagem de alguém que te odeia, tipo que alguém te odeia, mas essa pessoa não te odeia. Na verdade, é o diabo a tentar te enganar, meu irmão. Você carrega isso tanto é que você até sonha com esta pessoa de forma atormentada, mas a pessoa não tem ódio de ti. Mas algo colocou dentro do teu coração Que esta pessoa é contra você E você carrega isso Então isso vai refletindo no teu dia a dia O dia em que você remover essa imagem negativa da pessoa Vai ver que tudo começa a se tornar leve dentro do seu ambiente Meu irmão e minha irmã Esta é a palavra que eu trouxe para todos vocês hoje Espero que lhe tenha abençoado e despertado algo de valioso na sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom, até mais amanhã, se Deus quiser, valeu.